E aí, galera! nesse vídeo eu vou ensinar você como você vai comprar a moeda Ergo pela Gate.io. Eu já tenho vídeos aqui no canal ensinando como comprar a moeda Ergo pela CoinEx, e agora eu vou explicar como comprar pela Gate.io usando apenas o seu celular. Então, pessoal, se você não tem cadastro na Gate.io, tem link na descrição. Basta você clicar, fazer seu cadastro na Gate.io, e o segundo passo, você vai ter que mandar o SDT para GateO. Gate.io. Aqui em cima ó, vai aparecer um card, onde eu explico como mandar o SDT para GateO. Gate.io. Então vamos lá pessoal, vou clicar aqui no meu aplicativo da Gate.io. Entrando aqui na Gate.io, vou logar. Aqui pessoal, esses menus aqui embaixo, você vai clicar aqui em câmbio. Aqui em cima você vai escolher a moeda ERG, que é a sigla da Ergo, e vou comprar ela com USDT. Esse primeiro aqui, ó. USDT. Vejam que ficou Ergo barra USDT. E agora, pessoal, aqui ó em cima ó, tem comprar e tem vender. Aqui a gente vai comprar. Aqui nesse book vermelhinho, aqui ó, são os vendedores aqui nesse book verdinho são os compradores como a gente quer comprar a gente vai escolher algum vendedor aqui do book de vendedores e eu vou escolher esse vendedor aqui número 1 pronto escolhi o número 1 aí aqui pessoal você arrasta para ver quanto que você quer comprar eu quero comprar 100% e clico aqui em comprar confirmo dou um ok agora ele vai me pedir a senha Pronto, coloquei a senha e agora a nossa ordem foi criada. Já foi criada e até já foi executada. Vamos clicar aqui nesse livrinho para gente ver histórico. E como vocês podem ver, nossa ordem já foi até executada. Então vamos a clicar aqui no menu carteira, conta e spot. vamos aguardar e agora pessoal vocês podem ver aqui ó que a gente já comprou a moeda ergo então pessoal é assim que você compra a moeda ergo pela gate.io todos os links estão na descrição eu espero ter ajudado se eu te ajudei deixa teu like compartilha esse vídeo e um forte abraço e tchau, tchau.